Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera Cachorro, fica aí cachorro Não venha não Espera aí Pronto Tá gravando mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha no retrovisor aqui Tá gravando, tá gravando, tá gravando Bom dia, bom dia. Agora sim Tempinho em gravar né galerinha Porra, mas eu tava eu Tava até evitando mesmo Porque eu tava muito focado naquele trabalho Que era a, a migração do ativo o Active Director, e, e aí se eu fosse falar alguma coisa eu só ia falar daquilo a conversa não é inclusiva porque o assunto era específico então não ia ter graça, mas muita coisa aconteceu de lá pra cá muita coisa, muita coisa, muita coisa, a gente vamos, vamos botar conversa em dia uma que aconteceu recentemente, acho que quarta-feira voltando agora da, da, da pós pra casa Descobri o problema Da lander Que era chover e ela começou a falhar Até que um dia ela lá, na gente voltando na Na San Martim, ela parou de beijo Ela andando de boa e aí pssum, apagou, apagou E aí eu batia pra, pra queimar nada Aí, porra, qual foi, velho? Chovendo, né? Lógico, chovendo com dois capacetes, um, no bra... um na cabeça, um no braço. Aí, sim, dois capacetes, barra de chuva. Como já foi perto do posto de gasolina que tem ali na, na entrada da São Martin. Desci, velho, é, vou, vou empurrar até o posto, pelo menos e de lá eu, eu, eu dou uma olhada do que pode ser. Aí um cara apareceu de uma brosa, até me show porra. Quebrou uma legal, valeu Valeu, cara. Eu não peguei o nome dele não, porque na é chovendo também. E, eu, é, quer que empurre eu, porra, velho. uma ah, boa ele, lá ele, lá ele, lá ele e lá ele. <risos> aí ele deu esse help também eu fui certo, tirei o cabo da vela, quando eu olhei a conexão dele com o cachimbo tava bem suja, meu porra, só pode ser isso, tirei, limpei, quando pulguei de volta, porra, bateu, pegou, lindo, lindo, lindo, lindo, então, próxima uma manutenção, trocar cabo de vela, se vacilar vai o cachimbo também. Ainda teve uma outra vez que... A polícia fez uma blitz e aí... Me pararam... Todo mundo jogando pra cá, qual foi? Tá. Abrindo pra mim é? Porra! De fuder... Tá aí... O policial me deu... Um descalde... Eu tava só com o comprovante na mão, mas por que você não foi buscar ainda o documento? Eu, vou tô esperando em casa. Bom, na verdade, não, eu sabia que não chega em casa, tem que ir lá buscar. Só que ainda não, não parei pra ir lá buscar. Aí ele liberou, vá, mas tome cuidado aí, porque tem muito policial aqui em Barreiro com isso aí. Procura a confusão. Olá valeu, brigadão, Então, agradeço aí também ao policial. Pela simpatia e pela educação. Quem mais, quem mais, Que mais, quem mais? Vamos lembrar, vamos lembrar. Terminei lá aquele serviço punk. Agora tem que parar a motoca. Tô sentindo que co... Eu acho que tô com dois aros aqui da, da, da, da Lana empenados. Eu não tô nem dando um top speed nela, sei lá, tenho medo. Vou botar 130, 140. E ela balançando de sua porra. Então vamos usar não. Tô de uma intruda, velho. Uma intrudazinha O cara desforçado, o cara. Tá Acho que foi 125 nela, velho. Eu tava acompanhando, velho. Não vou nem passar o cara, velho. Cara, a cara merece. Véio. Isso aqui na BR, né, claro. E quando a gente. Pô, fila! Quando a gente entrou aqui, aí. Aqui não tem como. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Aqui o sangue fala mais alto. O sangue de nós nó cego. Não Foi bom, foi bom. Que mais, que mais, que mais, que mais Retrovisor, quebrei um Quebrei um de carro Foi por querer não, não foi por querer, nunca será Porra mesmo, você Ué, é tudo torto assim. E cara, troca de faixa assim. Não avisa de nada, de ninguém cê é grande carro. Sim, do retrovisor, como é que foi isso? Pô, foi simples. Na... Abriu? Ali no Lobato, em frente ao Motel Oasis, E voltando pra casa, e aí... Ele tava quieto na dele, na faixa dele, tudo engarrafado Porra do nada deu na cabeça dele de mudar de faixa E eu vi no corredor ele não porra nenhuma Aí eu segurei Segurei até onde deu Mas chegou um momento que o carro dele tava vindo, tava me fechando E eu segurando junto, só que Já tava de um ponto que ele ia me derrubar a estava já tava quase desequilibrando Aí eu porra, de que largar o freio Nessa que eu larguei o freio Meu joelho, olha, olha que bateu no retrovisor dele Meu joelho Pra você ver como tava junto, colado Meu joelho aí, saiu levando No retrovisor dele E eu tava de caneleira Ou seja, pra mim, não senti foi nada e Não parei pra dar atenção Claro! Fazer o quê? Ua, te desejinha. Aí ele retado, ó! Né? Porra, não, não, tá bom! Se você viesse pra cá, tipo... Te... Ah, não dava pra trocar essa ideia, sacou? Pois é, então é isso aí, não queria quebrar o retrovisor dele não, mas Pô, o cara vai trocar de faixa sem sinalizar, sem nada, tudo engarrafado. Não sei pra que porra ele trocou de faixa. Que o outro ela tava o mesmo jeito. O cara quase me derruba também. Eu porra, vou parar aqui pra assumir a conta. Aonde? Próxima vez ele fica quietinho na faixa dele. Se eu tivesse caído, quebrado alguma coisa Quem ia pagar a minha porra era eu Então é ema, ema, Emma, Cada um com seus problemas Porra velho, de hoje não passa Vou Comprar uma bota impermeável. Se não for impermeável que seja resistente à água. Porque tá foda! Salvador chovendo todo dia, todo dia. Hoje aqui do... Uma rara exceção. Pô, a vontade de passar da porra. Aí. Ninguém... Leonelli Pois é, tá chegando aí a, a época de eleições. E outro dia eu tava lendo uma matéria. Sim, não tô fazendo campanha política nem, nem nada, mas um safado que eu, que eu não vou votar nem fudendo. Véio. Esse é esse que não deve. Primeiro teve aquela, aquela confusão do, do helicóptero, né? Que foi aquele helicóptero com cheio de da, da pasta base da cocaína, tá vendo? Helicóptero, aécio, cocaína. Aí depois o aeroporto da família dele, de tio, sei lá o que, S Neves, aeroporto. Então, esse cara, ou ele tem muita ligação com, com Aeroportos, Aeronáutica, essas coisas, ou ele é um grande Importador, exportador de drogas? Tem até aeroporto? Enfim, não sou especialista, não vou dar. Conclusões Nem tirar Só sei que pra mim esse daí já tá Mais sujo do que pode de galinheiro Bom, queridos Muita resenha nesse vídeo mas já estamos chegando no nosso destino, um abraço para vocês, quem gostou do vídeo dá um joinha e nos vemos no próximo, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau, até o próximo.